Olá, povo de Deus, sou o pastor Antônio Carlos, meu número é 13021. Junto vamos fazer a diferença em Ribeirão Preto, lutando pela igualdade social. Conto com o seu voto, tocou o Machado.